Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra, Elisa Cássia, The World's Techniques. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de unboxing, chuposeuzinho. É, meus queridos, aqui é na maldade tocal, tocal, certo? Era na maldade focal, né? Foca na maldade. Foca na maldade. Foca na maldade. Meus queridos, hoje é dia de unboxing, chuposeuzinho. Aqui nós já estamos com a nossa faca poderosa e nós recebemos aqui uma... Uma caixa gigante, é claro, que é um dos patrocinadores, Gustavo Guerra, Andalbordes Techniques. É, eu tenho vontade sempre de enfiar a faca aqui no meio, mas daí não dá, daí não dá, tem que ser um pouco na maldade. Vai que é uma bola. Pegar é a bola quadrada, ó. veja só, a faca, não... o ozelzinho ele se bate muito para abrir, né? Porque, aqui não, porque a faca dele não tem fio, né? Aquela peixeira, peixeira velha. Não, ó, aqui ó, ele só abre assim, ó, ele já tava meio aberto, mas tudo bem. <risos> Mas aqui, ó. Ninguém precisa saber. Né? Não, tava um pouquinho aberto aqui, assim. Olha só a <risos> qualidade. Nossa! Você Nossa. viu isso aqui, Zé? Você viu isso aqui, meu garoto? Na maldade. Na maldade. Vamos colocar de pé essa caixa aqui? É, meus queridos. O negócio aqui é do mal. Eu já vou arrancar. Não vou fazer tanta zona no meu estúdio, senão eu vou ter que passar aspirador depois. Porque a Liz não passa. Então é só um churmolex aqui, assim, né? Cara, eu tenho bastante coisa aqui. Olha só. Patrocinadora Andalwoods Tecnicos Está aqui o gelzinho Olha lá, meu querido ó, Não sai, não sai, ó. não adianta passar a língua, nada aqui ó. Que isso aqui ficou entravado. É, meu querido Às vezes a, a voz muda um pouco porque abafa Lisa Cássia, podemos colocar aqui? Vamos colocar aqui no chão aqui? Não, vamos Da a gente coloca Não posso nem mexer aqui Para Lisa Cássia, tem que ser em metros quadrados então aqui meus queridos, veja só. Esse aqui é um patrocínio que eu gosto muito. <risos> que é o patrocínio da Violações. Então eu tenho um patrocínio de roupa, Gustavo Guerra, Veste. Violações. Então aqui eles mandaram aí uma coleção nossas camisetas. É, posso, abrir na, posso abrir na maldade nas né, ah. camisetas? É, o microfone é bom, daí não adianta você reclamar, faz assim, acho que é barulho, Gustavo. Olha só a primeira camiseta aqui para eu gravar meus vídeos. Olha só, aqui tem um. Olha só, Gustavo Guerra, Underworld Techniques, coisa linda. Já recebi aqui, ó, da Violações. É isso daí, meus queridos. Essa aqui eu curti, o que, que tem aqui? Uma caveira? Uma caveira. É, mas é uma caveira, quer assim, ó, para a ca caveira. caveira que eu tenho aqui também. É igualzinha. Massa, deixa a faca aqui que eu vou precisar mais. Nossa, rapaziada, é muita coisa. Chupa! O Zé, ele pega o negócio e faz assim, chupa, chupa. Eu vi. Chupa. Chupa. Ele uma figura. Olha essa outra aqui, o azul marinho ali, ó vai ficar top nos ó, vídeos, se vocês hein? querem comprar umas camisetas iguais é, As que eu estou usando É violações É, galera, o patrocínio aqui é bom Você pensa aqui, uma camiseta atrás da outra Imagina se eu estrago a camiseta Porra, essa aqui é irada, hein? Olha essa aqui que é Nossa, ela tem uns degadrexas Olha só Mais uma de caveira aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Ó, que maldade essa daqui, essa aqui tá uma maldade total, curti demais. Quero agradecer ao meu querido amigo Ronaldo aí da Violações, obrigado mesmo por essa parceria, é uma parada que eu curto muito. Eu, eu tenho uma camiseta inusitada, assim, que eu, ah, que eu não uso essa cor, mas... Você vai usar? Vou usar, né? Que é vermelha. Olha só, nunca tive uma camiseta vermelha na vida, assim, ó. É bonita. A olha. Lisa Cassi adora, né? Por causa do Atlético. Violações. Massa. Tem mais? Nossa, é, ó. Eu não vou ficar falando chupa, chupa, porque aqui é muita coisa, certo? <risos> Gostei dessa cor também. Essa cor é irada. Bordeaux. Esse bordô aqui tá animal com esse amarelo aqui, assim, ó. Olha só como vou ficar bonito nos vídeos agora, hein? Violações só. Olha o cheirinho da camiseta. Hum. Segura aqui pra mim, por gentileza, meu amor Chupa Passa a faca aí, amor Não, deixa eu pegar, porque é oh. a última <risos> vez Vocês não acreditam Olha só É, meus queridos <risos> Chupa o Deuszinho. É, o que eu ia falar A gente tem calopsita, né? é aqui. verdade tinha esquecido disso a gente tem calopsita e a gente quando a gente comprou a, a, as calopsitinhas lá nós tínhamos duas inicialmente e uma infelizmente o gavião pegou meu isso daí eu tenho ódio de gavião mas tá e só que daí a gente porque você fala assim como que o gavião pegou meu porque a gente cortava as asinhas e deixava na árvore a gente queria é, transformar o um ambiente cada vez melhor né, para ficar assim, mais confortável. Né? Daí a gente pegou o pipico que a gente tem até hoje. Ele, graças a Deus, que é um fofo ele. Daí eu peguei assim, abri a asinha, difícil. Daí eu falei: Liz, corta. Ela cortou meu dedo. A asa do passarinho meu meu dedo. Por isso que eu tenho medo dessas coisas. Assim. Hoje o pipico tá com a gente. Daí a gente ganhou mais dois que é a pérola e o supla, mas ó, eles vivem soltos, sem asa cortada. Então, eles voam por tudo, tem um espaço muito legal só para eles. Eu não mostrei essa aqui. Essa é muito legal, olha só. Olha que legal, ó. Adoro blacks, esses blacks. Vai combinar com a minha barba gigante agora. <risos> Chupa. Vocês viram, né? Essa barba. Essa barba a barba, tô, tô a t... barba do Jorge Faca Barba de menino de 12 anos. É isso aí. Olha, olha só o grau. Olha a qualidade. Chupa. Só <risos> que eu tô roubando dele. É. Ele, ele, ele, tudo que ele toca, ele. Chupa. Ele fala bem baixinho assim. Chupa. <risos> aqui, ó. Mais uma outra aqui, ó. Olha como eu vou ficar lindo. Hein? Vem, vem. Meu Deus do céu. Olha, é muita roupa. Essa outra aqui, ó. Fala assim: cadê o plástico, Gustavo? É. é. Cadê o plástico? Meio que eu abri antes. Mas tá. <risos> Cadê o plástico dessa, Gustavo? Curiosidade. Essa aqui também estou usando, né? Mas tem umas que eu realmente não vi aqui. Homem Street. Olha essa aqui que animal. Essa daqui, olha. Ah, que coisa mais linda. Mas eu não uso essas manguinhas aqui. <risos> Mas eu uso. Hã? Ronaldo? Que, que, que trem é esse, Ronaldo? Ronaldo, vou ficar com a barriguinha de fora. Eu acho que isso aqui é para você. É Eles... para mim. Olha, Olha as... que linda. <risos> obrigada. Espera aí. Assim, Ronaldo? Mas assim... <risos> é igual a tua. Eu acho que essa é tua é também. É para mim. Ai, que lindo. Ué, obrigada. Mas... <risos> os meus acabaram. Não, tudo bem. Acho que essa Acabou? aqui é minha. Essa aqui é minha. Olha que linda. Essa Adoro aqui é o minha. preto também. Acho que essa manguinha? essa manguinha? Isso aqui não é. Isso aqui é pra mim, também. pra mim também. É pra você? Tá. Mas o que aconteceu, Lisa Casa? Você tá pra ah, essa patrocinada para violações? Acha que é minha. Irada, irada, irada. Muito obrigada. Ronaldo, que porra de brilho é essa? Ronaldo? Lantejo, Ronaldo. Adoro! Pra você também. <risos> obrigada, Ronaldo. Você tá esquecendo. Olha só. Cadê minha faca? Nessa Estarei eu já perdi de... minha faca. <risos> Estarei perdi... de violações linda, olha. Só. Perdi até a minha faca, amor. Perdeu a faca? Não sei, eu quero ver mais. Não, agora são as minhas, né? <risos> Caramba, cadê a faca, amor? Nossa senhora. Cadê a faca? Tá aqui. Cuidado, vai. Não vai. Não, agora não Nossa, tem. olha aqui. Ah, agora sim, agora é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, Gustavo, vai ficar, vai ficar boizinho, olha, tem, tem uma golinha aqui, olha. linda. Olha aqui, ó. essa daqui tem até uma golinha. Agora é momento certo feliz. É só pra você, agora o resto é Ai, tudo pra mim. Só... Para com isso. Pera aí. Ronaldo, você tá me fudendo assim, Ronaldo? <risos> Que porra é essa de gatinho, Ronaldo? Eu acho que é pra você. <risos> Olha que linda. É. Acertou. Curitiba é frio pra caramba, hein? Olha. Que é essa aqui pra mim. Ah, essa aqui é manga comprida, que eu gosto pra caramba. Violações. Top demais. Fica aqui no vídeo, garoto. Não vai embora. Tem muita coisa ainda. Não é? Tem muita coisa ainda. Aqui, ó. Tem mais uma. Olha lá. Faca. <risos> Ai, que vagabundo, nossa essa faca ficou top, olha essa que linda é essa cor, ó, olha só, uau, para gravar os métodos mais incríveis, incríveis, incríveis, é porque são vários né, <risos> olha esse aqui ó, esse aqui tá louco, hein Ronaldo? eu precisava algumas semanas antes desse aqui ó, o moletom também da violações, mas nossa. Curitiba é frio, hein? Meu, Violações é uma marca incrível. E, meu, qualidade. Vocês visitem o site lá da Violações, eu vou deixar na descrição do vídeo também. É, pra vocês curtir. Ó, uma berma. Uma bermuda. Olha que massa aqui, pra eu mergulhar nas piscinas. Pra eu fazer o um surf também, porque eu sou surfista, né? Essa aqui, só essa daqui. Essa daqui eu queria umas duas semanas vez atrás, né? Seu vagabundo sem vergonha. Well, Maravilhosa. Aqui, uma jaca legal, tem a parada de volta para o futuro aqui na frente. Ela não sai, essa parte aqui, mas ela é super quente. Linda. Grande, Ronaldo, obrigado. Lembrando que Curitiba vai ver uma frente fria final de semana. Ai, ah, meu Deus do céu. Tem uma, tem uma, olha, uma, uma branca, ó. Essa daqui é quando vocês é, quiserem falar comigo no site, está escrito aqui, ó. Atendimento. Então... É isso daí. Linda também, branca. É uma, uma cor que eu também não usava. Mas fica tão legal quando eu gravo fica. os vídeos. Fica mesmo. Essa cor. É pra mim. Não, acho que é pra mim. Cor Deixa de rosa? Deixa eu ver. Rosa chá. Ronaldo? <risos> não vai estragar a minha jaguita. Aí você me foda, né, Ronaldo? Não serviu, não serviu. Agora eu não consigo tirar, Lisa Cássia. Eu acho que não é pra mim também. Tira aí, ó. Ó, não deu, ó. Ó, tô bem relaxado aqui. Ronaldo. Meu Deus. Puxa daqui, puxa do braço aqui, ó. É. Pera aí. Ai, cara, vai bater mesmo que tá... Ô, cacete. Esse número aqui pra mim não deu, Ronaldo. Vai dizer que é pra Lisa Cássia. É pra mim. Coloca aí, Lisa Cássia. Violações aí, ó. Lisa Caixa, Mas era, mas é o teu número que você tá patrocinada para violações também? Pelo jeito tô. Pelo, <risos> Pelo jeito tô. Meu Deus. Estou arrasando. Mas é isso daí, Ué. meus queridos. É com enorme prazer aí é, representar essa marca e a violações. Meu, a qualidade da, das roupas é muito legal, é. Top de linha, é uma marca de surf e skatewares e tudo mais assim. E é porque eu sou um menino jovem, né? Então eu tenho que usar essas roupas mais descoladas. Então você visite o site da Violações, sempre tem promoção lá também. E vocês vão curtir, é legal. Eu vou estar usando uma camiseta que vocês também estão usando. E ali eu passo todos os fluidos, as energias de Jorge Alfacão o Facão para vocês. Quero agradecer a Violações sim um... Carinho mais especial ainda ao meu querido amigo Ronaldo, que foi responsável por tudo isso. Aparecem pessoas maravilhosas na nossa vida, sempre querendo nos ajudar e nos alegrar. Liza Cássia estava reclamando que não tinha roupa. Ela fala assim, agora você tem um patrocínio de roupa. Então, pô, agora você tem os negócios, eu não tenho. Eu falei, ah, agora, agora você eu teve uma leva aí para vocês. muito feliz, muito obrigada. Meus queridos, obrigado do fundo do coração a todos vocês que nos assistem aqui. Hoje é esse vídeo, amanhã tem vídeo novo. Então, vamos para cima. Gustavo Guerra e Lisa Cárcia, Underboards Techniques. Juntos somos mais imbatíveis. Hã? Chupa o Zelzinho. Porque você ferrou <risos> o slogan. Eu não sabia. Eu tô querendo mudar esse juntos somos mais ah, fortes. Tá. Eu tô querendo fazer uma outra coisa. Por que, me que ajude? você tá mudando? Porque eu quero mudar. Então, Porque eu quero mudar e é isso daí. Mas esse quadro chama... Chupa! O zialzinho. E juntos somos invencíveis. Somos amigos do peito, né? <risos> Parece aquele negócio assim. Somos invencíveis. <risos> é isso daí. Agora isso aqui, ó. ó. Sou invencíveis. Olha aqui, ó. Passa aqui, ó. Ele não sai mais. Não sai mais, meu garoto, não sai. É isso daí. Chupa o Zéuzinho. Um beijo no seu coração, você sabe que eu amo você. Você é um garoto que já é meu amigo há muitos e muitos anos. Tem um carinho muito especial pelo Oziel. E esse quadro, Chupa o Zéuzinho, é apenas uma homenagem para você, certo? E fica usando aquelas roupa velha tua, certo? Porque aqui, ó, é só roupa nova. Roupa nova. Quero agradecer também o, o pessoal da Roupa Nova, muito queridos. É, nós fomos no show deles, é, muito legal. E um, e um carinho especial para o Serginho, batera e vocal do Roupa Nova. Quando nós fomos lá no, no camarim e tudo mais, o Serginho falou, meu, assisto os vídeos, gosto pra caramba. Eu falei, você tá maluco, meu? É Pra você ver. O YouTube traz isso, né? Às vezes tem pessoas famosas que acabam conhecendo a gente e a gente nem imagina que essas pessoas nos conhecem. É muito legal. Grande beijo pra você também, Serginho, do Roupa Nova aí. E é isso daí. Vou cantar um pedacinho da música do Roupa Nova. Qual que era aquela? Mas fala aquela bem famosa pra eu cantar junto. Quando a Tá, olá. Nossa. Pra você, Serginho. Um, dois, três e... Quando... Faz a segunda voz. Olha lá. Um, dois, três e... Quando a paixão não dá certo na, na, na. Eu não me é. permito... É que eu só sei só essa parte. Beijo do coração. <risos> Gustavo Guerra. Andam mortos.